Manhunt talvez seja o jogo mais proibido da história A lista de países que proibiram a comercialização do game é imensa E já teve até o Brasil nessa lista Aliás, até hoje tem muitos países que nem querem saber desse jogo O fato é que toda essa polêmica cria uma publicidade inacreditável ao game Que o fez se tornar ainda mais conhecido Mas você já se perguntou? O que é que esse jogo tem de tão pesado? Por que, que ele é proibido em tantos países e manhunt estaria no universo de gta pois bem descobriremos tudo isso juntos e muito mais no vídeo mais completo de manhunt que você vai ver sei lá na galáxia e vai ser agora então bora <risos> Da DMA a Rockstar a soft house responsável pela criação de manhunt teve seu início muitos anos antes da produção desse game em 1984 época em que os amigos David Jones Russell Kay, Steve Herman e Mike Daly se reuniram em um clube em Kingsway clube esse de computação amadora na cidade de Dundee na Escócia os quatro eram entusiastas de programação e criação de jogos e não só pesquisavam e partilhavam ideias sobre as últimas novidades no desenvolvimento de de games, como colocavam também a mão na massa e tentavam produzir seus próprios jogos. Esses exercícios e pequenos projetos de criação eram voltados a computadores caseiros como o Commodore 64 e o Amiga 1000. Com o tempo, o projeto dos caras começou a ganhar mais seriedade à medida que os jogos que desenvolviam cada vez mais pareciam com algo que pudesse de fato ser comercializado no mundo dos games. Justamente com essa ideia, David Jones deu ao grupo o nome temporário de Acme, e em breve estariam negociando uma parceria com a desenvolvedora e publicadora de games Psynosis. Porém seriam obrigados a abandonar seu nome temporário, ao descobrirem que haviam várias outras empresas chamadas Acme. Por isso, depois de considerar nomes que iam de Visual Voyage aos próprios nomes dos desenvolvedores, finalmente decidiram chamar a empresa de DMA, sigla que na computação significa Direct Memory Access Ou acesso direto à memória Uma característica dos computadores Que permite que diferentes componentes de hardware Acessem a memória do sistema De modo independente do seu processador Mas havia também uma pegadinha A sigla DMA também pode significar simplesmente Doesn't mean anything O que se traduz literalmente por não significa nada Afinal eles precisavam de um nome E estavam cansados de sugerir e descartar vários deles a agora chamada DMA tinha surgido do interesse genuíno na criação de jogos e foi isso que a empresa seguiu fazendo ao longo dos anos 80 produzindo games para computadores caseiros da época e conseguindo vendas que a permitissem pelo menos sustentar o negócio o primeiro game que tornou a empresa notável foi o puzzle estratégico Lemmings. Lançado em 1991 para o computador Amiga. E com o sucesso portado para inúmeras outras plataformas. O êxito desse jogo levou à produção de várias sequências. E gerou uma grana suficiente para a empresa se expandir. Construindo seu próprio estúdio de captura de movimento e a DMA Music. Divisão de músicos que trabalhavam nas trilhas e efeitos sonoros para os jogos Porém, em 1993, a Psygnosis, principal parceira da DMA Fechou um contrato com a Sony E acabaria sendo comprada pela desenvolvedora do Playstation Com isso, a DMA acabou fechando parceria com outra empresa E você não vai acreditar Ninguém menos que a Nintendo. E em seguida desenvolveria a UniRacers. Jogo de corrida para o Super Nintendo. Lançado em 1994. Porém, a relação com a Nintendo seria um tanto difícil. Pela vigilância da Big N com os conteúdos dos jogos. E a imposição do seu, entre aspas, modo de fazer as coisas. Durante esse período, os profissionais da DMA sentiram a necessidade de se manterem fiéis às raízes da empresa. E criarem jogos únicos. Por isso, diante de cada novo projeto, se perguntavam o que há de diferente nisso. Algo que já era e continua sendo bastante difícil, num mercado de games onde parece que tudo já foi feito. E os novos jogos são apenas novas combinações de conceitos estabelecidos anteriormente. E foi com essa intenção que mudaram o foco de um game, que estava sendo desenvolvido nessa época para o Windows. Era o jogo de um policial que perseguia bandidos. E agora seria um jogo de um bandido que fugiria da polícia. Estava nascendo o primeiro Grand Theft Auto, ou GTA. E com o sucesso desse game e o relacionamento pesado com a Nintendo, a DMA acabou fechando o contrato da sua própria venda para a Gremlin Interactive, que por sua vez, em seguida foi comprada pela francesa Infrogames. Mas apesar de todas essas vendas e consequentemente perda de alguns funcionários, a DMA continuou a existir. David Jones continuava na empresa e seguia querendo produzir jogos mais abertos, que dessem liberdade ao jogador, se preocupando mais com o desenvolvimento do que com o marketing e até mesmo queria se afastar dos negócios da empresa com essa mentalidade a empresa seguiu produzindo a série GTA e foi justamente esse modo de ser que chamou a atenção da take Two Interactive holding detentora do selo Rockstar Games nas palavras de Sun Hauser produtor executivo da Rockstar abre aspas alinhar a Rockstar com o um estúdio de produção que está claramente abordando o desenvolvimento de videogames de uma maneira nova e excitante Faz uma combinação perfeita Fecha aspas Assim a Take-Two acabaria comprando a DM-9 em 1999 E em breve a DMA seria rebatizada Passando a se chamar Rockstar North Funcionando como um estúdio de criação, sob o grande guarda-chuva que era o selo Rockstar Games A empresa continuaria produzindo a série GTA, com o grande sucesso que todos conhecemos Porém o espírito criativo e ousado da antiga DMA e atual Rockstar North Queria forçar os limites do mercado, além até do que vinham fazendo na série GTA E para isso queriam dar continuidade a um projeto bem antigo Era a hora da a produção de Manhunt Agora que conhecemos a trajetória da DMA, até se tornar a Rockstar North, podemos dar uma boa ideia do ambiente que Manhunt foi desenvolvido. As primeiras ideias desse jogo surgiram ainda na década de 90, porém esse vai e vem de contratos, vendas e demandas de empresas parceiras fez com que a desenvolvedora se focasse em outros jogos. Mas agora, sob o comando da Rockstar Games e com toda a bagagem e sucesso da série GTA, a empresa julgou que finalmente era hora de tocar o projeto Manhunt. Um game que seria para testar os limites, digamos assim. Assumindo todos os riscos que traria dentro do mercado de videogames. Mas e Sui? Qual era a proposta e conceito inicial desse jogo? Nada menos que explorar as profundezas da depravação humana num conto vicioso e sádico de terror urbano. Essas palavras não são minhas não, tá? São parte de uma descrição oficial do jogo. Porém, como a Rockstar North pretendia fazer isso? Os produtores entre Andy Hall e Leslie Benzes queriam produzir um jogo em que o personagem principal estivesse preso na produção de um filme Snuff que seriam produções em que os assassinatos filmados seriam reais e sem efeitos especiais é isso mesmo filmes em que atores morrem de verdade numa produção para ser assistida por um público esse tema e a suposição que haveria uma indústria e um público para esse tipo de filme, são coisas em geral tratadas como lenda urbana ou coisa da Deep Web. E na verdade, só a suposição, mesmo que fictícia, de que exista algo assim, ou mero conceito disso, já é uma demonstração de até onde o ser humano pode se degenerar. Mas era o conceito do game e a Rockstar North não estava brincando. Quando se propôs a forçar os limites do que era possível e aceitável no desenvolvimento de games e no mercado stream dessa indústria. Isso com certeza ia muito além das polêmicas da série GTA. E para desenvolver a ideia, o estúdio escalou os roteiristas Alan Davidson, James Worrell e Christian Catamessa. Os três se basearam em referências como o conto The Most Dangerous Game, do escritor americano Richard Cornell, onde um caçador de animais naufragava, e ia parar numa ilha onde um antigo aristocrata tinha criado um jogo bizarro, em que caçava os náufragos que ali chegavam, prometendo a eles liberdade, se conseguissem sobreviver à caça por mais de três dias. Além desse conto, os roteiristas também revisitaram filmes como Sobrevivente de 1987, onde criminosos condenados participavam de um violento show de TV, que exibe um jogo onde eles devem escapar de matadores profissionais e in the Game de 1994, no qual um morador de rua, sem nada a perder, é atraído por um bom pagamento para ser guia de caça porém, mais tarde descobre que na verdade, ele seria preso num jogo de caça de ricaços e psicopatas, com base nessas referências, e nas ideias que o estúdio vinha desenvolvendo, os três roteiristas criaram um enredo, em que o jogador estaria na pele de Jamie Air Cash, um prisioneiro condenado à morte, à espera da injeção letal. Porém, após um período indeterminado de tempo, Cash acordaria, não no inferno, e muito menos no paraíso. Ele estaria num ambiente sombrio e estranho, possuindo apenas a roupa do corpo e um ponto eletrônico no ouvido, através do qual uma voz falaria com ele, se apresentando como o diretor, e prometeria liberdade a Cash, com a condição de que ele eliminasse seus caçadores. Mas liberdade de que e quem seriam esses caçadores na verdade ele estaria preso em Carker City uma cidade inspirada na urbanização vista no que os norte-americanos chamam de Rust Belt ou cinturão da Ferrugem região dos Estados Unidos que na década de 70 era conhecida como cinturão da manufatura devido a sua grande atividade industrial mas que a partir dos anos 80 caiu em lenta decadência e com a falência e retirada da maioria dessas indústrias deixou o abandono nos prédios, e instalações industriais inteiras, que sucumbiam a ferrugem Carker City faria parte do mesmo universo ficcional de GTA Essa cidade decadente seria habitada por humanos igualmente deteriorados Gangues de criminosos e policiais corruptos e seu nome, obviamente, era inspirado na raiz da palavra cárcere. E o diretor era a pessoa que falava o ouvido de Cash. Que seria uma figura influente. Ao ponto de conseguir que ele tivesse recebido um sedativo. Ao invés da injeção letal. Para em seguida ser enviado a essa cidade. Onde o diretor tinha grande influência em tudo, incluindo as gangues, a polícia corrupta, e ele tinha câmeras espalhadas por toda a cidade, e seu objetivo era utilizá-las, como um cenário para uma gravação de um grande filme Snuff, em que Cash seria o protagonista, e deveria sobreviver enquanto era caçado por gangues de criminosos, que seriam premiadas ao matá-lo, eram os caçadores que Cash deveria assassinar, se quisesse ganhar a sua liberdade, tudo isso enquanto era orientado pelo diretor, e filmado Filmado por suas câmeras. O jogador assumiria o comando a partir desse momento em que Cash acordava e deveria seguir as instruções do diretor, sobreviver, matar e ao mesmo tempo procurar meios de fugir e descobrir mais sobre a cidade e a poderosa figura oculta do diretor e o submundo dos filmes Snuff. Que ele controlava. O roteiro sofreria reviravoltas ao longo do progresso do jogador, mas esse era seu esboço básico, que deveria ser traduzido em termos de jogabilidade. Afinal, esse era um conto de terror urbano, mas que viria na forma de um jogo de videogame. Essa tarefa coube uma equipe de programadores, lideradas por John White, Obe Vermeide e Adam Fowler. O primeiro passo seria o próprio visual do game. Para isso, contaram com os resultados do trabalho do artista visual Andy Hay. Além de eram Gerbeth, que trabalharam nos personagens e cenários Daí os programadores traduziram em dados os traços dos artistas E fizeram isso se valendo da experiência que já tinham No desenvolvimento dos últimos títulos da série GTA Pois estavam produzindo Hunt para o mesmo console que tinha recebido aqueles jogos O Playstation 2 por isso já tinha a principal ferramenta para lidar com a criação de um game para aquele console. A engine gráfica RenderWare, que eu já citei aqui no canal. Inúmeros games daquela geração foram feitos utilizando essa engine. Incluindo, como eu disse, os jogos da série GTA. Portanto, os programadores da Rockstar North já a conheciam muito bem. A única novidade desse aspecto é que utilizariam a versão mais recente da RenderWare para o desenvolvimento de Manhunt. Com o desenvolvimento gráfico do game prosseguindo bem, era hora de desenvolverem as mecânicas de jogo, seus personagens e seus enredos. A primeira decisão foi que o jogo teria uma perspectiva em terceira pessoa. Com isso decidido, pensaram em como traduzir em termos de jogo todo aquele horror urbano do enredo e precisariam de uma mecânica geral em que o personagem alternasse e misturasse o tempo todo os papéis de caçador e presa, mesclando elementos de ação e furtividade. Para isso de uma jogabilidade específica de stealth e tinham referências óbvias em jogos anteriores que empregavam essas mecânicas com sucesso como as séries Metal Gear Solid Ten 2 e Splinter Cell porém com algo a mais combinariam essas referências de gameplay de uma maneira única dentro da proposta do game não podendo bater de frente com as gangues maiores em número e armas o jogador deveria se valer das sombras para se esconder e se movimentar de modo rápido e furtivo entre elas a equipe também se esforçou por limpar a tela do jogo de menus e informações mas manteve nela um radar, onde os inimigos seriam parcialmente visíveis Mas que funcionaria como uma espécie de sonar de movimento Nele, os inimigos apareceriam como setas amarelas Que mudariam para laranja, caso o inimigo em questão tivesse ouvido Cache E vermelho, caso o inimigo tivesse visto ele de fato Porém, como era baseado em movimento, o radar só mostraria a localização aproximada dos inimigos Caso eles tivessem se movido recentemente eles simplesmente sumiam do radar, caso se mantivessem parados. Adicionando um elemento de suspense, ao incluir ameaças que você sabia que estavam lá, mas não exatamente onde. Era uma sensação assim que os desenvolvedores queriam ao criar o jogo. Com a diferença que o jogador na pele de Cash. Também saberia que o diretor estaria assistindo com prazer. E orientando tudo de algum lugar distante. Apesar de apenas começar com o ponto no ouvido. Com o tempo Cash poderia coletar armas e acessórios no cenário. E também dos inimigos caídos. E derrubá-los seria exatamente o ponto onde as propostas do jogo convergeriam. O jogador teria que utilizar ruídos. E elementos do cenário estrategicamente para separar e emboscar membros das gangues. Para isso, os desenvolvedores incluíram suporte ao uso opcional de um acessório do PlayStation 2, o um microfone. Com ele, o jogador poderia utilizar o som da sua própria voz para distrair os inimigos do jogo, mas teria que manter a si mesmo e ao ambiente real em sua volta em silêncio, pois os sons atrairiam a atenção deles com ou sem o um acessório, se o jogador conseguisse emboscar um inimigo, frequentemente a perspectiva do jogo seria alterada, para uma das visões da câmera do diretor, o jogador então veria tudo na perspectiva dele, e cada cena de morte se tornaria quase que uma espécie de minigame, onde o jogador deveria tornar a morte daquele inimigo, o mais lenta e cruel possível, o diretor avaliaria a cena, e premiaria a com recursos para sua sobrevivência, de acordo com a sua performance, é claro. Por outro lado, quanto mais tempo demorasse, mais risco que o jogador correria de atrair a atenção dos outros inimigos e ser encontrado também, exigindo habilidade e uma curva de aprendizado de sua parte nessas cenas. Esses momentos colocavam o jogador num papel simultâneo de ator e diretor de um filme snuff, onde o seu objetivo era criar cenas de morte reais, com o máximo possível de sofrimento, sadismo e crueldade. A ideia era forçar Cash e o jogador que o controlava, no caso você a participar e produzir um espetáculo doentio, perverso e violento, onde seria predador e presa o level design elaboraria cada fase do jogo numa área limitada de Carker City e no fim de cada uma delas caso sobrevivesse Cash seria levado por homens do diretor para uma próxima cena. Sim, no jogo, as fases seriam chamadas de cenas, como num filme. E a equipe programou a inteligência artificial do jogo para ir melhorando à medida que o jogador avançasse nas cenas. Fazendo com que ficasse cada vez mais difícil escapar e emboscar os membros das gangues. Forçando o player a elaborar estratégias e soluções mais complexas. Sendo recompensado por isso com armas melhores. Pois os primeiros utensílios que ele tinha encontrado já não seriam um páreo para os inimigos de cenas mais avançadas. Por fim, o compositor Craig Conner elaboraria para o game uma trilha sonora que valorizasse todo o suspense e horror cru daquele game. Parecia que estava tudo pronto, mas antes de ser lançado, o jogo encontrou problemas dentro da Rockstar Games. Quando a Rockstar North submeteu o jogo ao quartel-general da Rockstar Games em Nova York ele quase causou um motim na empresa muitos funcionários não queriam fazer parte daquele jogo eles argumentavam que já tinham tido polêmica suficiente com a série GTA e que o caso de manhunt era diferente pois em GTA havia a possibilidade de fazer as missões agredindo apenas os caras maus podia se jogar entre aspas eticamente se é que a gente pode falar isso de GTA. Caso o player quisesse. Além do que, havia um tom geral de paródia no game. Que permitia atenuar e racionalizar o seu conteúdo violento. Mas em Manhunt era diferente. Aquilo era violência e crueldade por si. Num clima de horror e não de paródia. E não dava para racionalizar toda aquela violência. Com alguma espécie de desculpa para justificá-la. Em resumo, Manhunt era o que era. Um dos funcionários da Rockstar Games, Jeff Williams... Resumiu o caso em poucas palavras. Com Manhunt, eles estariam cruzando a linha. A Rockstar North, antiga DMA, tinha como diretriz, transpor limites no desenvolvimento de games. Mas nem mesmo a Rockstar Games imaginava que eles forçariam tanto esses limites. Mas havia um porém, e sempre há um porém. O projeto era tão caro que a Rockstar cedeu, e o jogo foi lançado para a Playstation 2, com a classificação para público adulto, em novembro de 2003. Agora era hora de esperar as polêmicas, que com certeza viriam com a repercussão de Manhunt. A crítica especializada em geral avaliou positivamente o game e suas vendas não negaram os elogios recebidos. No ano seguinte, o jogo seria lançado também para Xbox e PC. Porém, obviamente, viriam polêmicas pela temática e conteúdos extremamente violentos. Uma delas veio através de um velho conhecido da Rockstar, o ex-advogado Jack Thompson, um ativista anti-videogames que pregava contra a suposta má influência que os games teriam sobre crianças e adolescentes. Esse homem já tinha encontrado um prato cheio para suas alegações na série GTA. E encontraria em Manhunt o que consideraria uma evidência do que pregava. Apesar da classificação adulta do jogo. O game também foi proibido em vários países. O que de certa forma gerou ainda mais curiosidade pelo jogo. Muitas dessas proibições caíram e voltaram. E algumas foram atenuadas. Tem casos de como a Austrália, que baniu errante e suas continuações do país. E dá uma olhada no tanto de países que proibiram o jogo. Canadá, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Noruega... Reino Unido, nossa, é uma lista e tanto E sem considerar alguns países que tiveram proibições em apenas alguns estados Como por exemplo os Estados Unidos Tirando as polêmicas sobre sua temática Manhunt é um jogo de sobrevivência E toda a atmosfera criada pela Rockstar o torna fascinante até hoje Tanto que gerou uma continuação, Manhunt 2 E havia rumores pesados de que havia um Manhunt 3 Sendo produzido para a Playstation 3 Boatos que nunca foram confirmados Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Quais as suas lembranças com Manhunt Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários E aliás tem um jogo mais polêmico que Manhunt hein? Que é o Manhunt 2 E eu quero saber Você quer que eu faça um vídeo sobre esse jogo? Se você quer então escreve Eu quero Manhunt 2 Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram